Quando você tem visualização de braço existe centenas, milhares de possibilidades. Basicamente a nossa aula ao vivo será nessa pegada, beleza? Inclusive nessa qualidade que você está assistindo esse vídeo, beleza? Então uma pitadinha do que você vai aprender nessa mentoria. Bem simplesinho aqui, ó. A tonalidade desse backing track é si menor. E é legal você conhecer sempre o seu grau maior, a relativa maior. Então, dedo 1 um aqui na nota C, ó. se você toca tem mais um tom, meio tom, você descobre a nota Ré, né? Aqui, nota Ré é o eixo maior do campo harmônico, no caso, escala de maior. certo? Apesar de ter essa pentatônica, é a forma de tocar, como que você vai envolver isso na sua improvisação. Vamos pegar uma ideia aqui que tenho certeza que vai gostar bastante. E esse backing track vou disponibilizar para você no grupo VIP, beleza? Então, nós sabemos que o eixo maior é Ré, beleza? Ó. O eu tem uma nota Ré aqui na oitava. E eu vou pensar sempre na quinta, sabe? O power chord. E se você tem isso, essa ideia, nota ré, você volta um tom e meio, mais um tom, certo, basicamente você tem a nota ré, volta um tom e meio, beleza, e aqui você vai trabalhar nessa quinta, pronto, só essa ideia você já pode trabalhar, pô, tô aqui na pentatônica. Certo? Nota Ré. Então você viu que eu utilizo esse fragmento para fazer algumas junções. Vamos pensar aqui na corda de número 2. Nota Ré. Tem mais um torneio. Certo? Você fala, pô, é simples, mas você viu que eu estou tocando apenas a pentatônica e eu consegui expandir o braço com uma coisinha de nada. Então essa são as dicas que eu vou lhe dar. Como você deve praticar, certo? Ter uma sonoridade. Nós vamos trabalhar com diversos assuntos, criações de frases, modificação dessas frases, né? Mas aqui para essa aula de esquenta, é bem simplesinho. <risos> Beleza, vamos para mais uma? Se eu tenho a nota Ré aqui, né? Agora eu vou pensar aqui, ó: 12, 11 e 9, certo? Ó. Então estou aqui na pentatônica. Aqui, ó. Eu deixei uma nota pedal aqui na nota Ré e fiquei, ó. Nota ré aqui, aqui embaixo. Ó. Você viu quantas possibilidades você tem a hora que você está improvisando? Então pegue esses dois fragmentos, essas duas dicas e trabalhe sobre o backtrack.